com plateia já, né, e aí tu fala, eu vou agora se virar com plateia, porque assim, esses esse dias eu tava vendo Altas Horas, porra, Altas Horas, cara, uma das coisas que mais faz falta é plateia, né, você vê aquele monte de televisão, e o Serginho fala, essa plateia maravilhosa aí, dá aquele... você sabe que dá aquele corte, né, galera, é, porque não tem como você falar, o Serginho fala, gente, a galera, opa, não, tem esse delay de internet, até a TV, não dá. Então a gente sabe, a gente trabalha com isso, a gente sabe que tipo puta faz uma falta do caralho a gente, puta, caralho, plateia ali, aquela, aquele monte de escola, ah, a escola não sei o que lá, é a molecada É, puta, isso era do caralho, entendeu? Então faz falta, eu já tenho falta de plateia, agora a pessoa falar para eu ficar fazendo meus com textos por uma câmera, bicho, não, não dá. Assim, eu não sou ator, eu sou stand-up Sim, mesmo que fosse, mesmo que fosse eu não tenho, eu acho que é ator também. Tem esse lance que nem. Eu, eu, eu acho, se eu não tô falando besteira, se você é ator que tá vendo isso, que se você já fez teste para comercial. Cara, fazer teste para comercial é uma das coisas assim, tipo, na minha opinião, de mais vergonha ali é que você tem que passar. Só que quem é ator já tá acostumado. Eu teve uma vez que eu fui fazer um, um, um, um teste para comercial, que o cara botou uma. uma um, pegou um tipo um pano aqueles PVC? É PVC que fala? Que pano? É tipo um, aqueles pano de aniversário que decora, assim, que tá. estica. Tá. Pô, TNT, botar um... TNT PVC, eu falo. TNT, PVC é PVC cano. E aí botava o, o TNT na cara e eu ficava falando assim, i, alguma coisa assim. É, que não sei o quê. Blá, blá, blá, blá. Quando eu tirei assim, pra ver se, tipo, será que eu falei certo? Tava todo mundo rindo. Ou seja, <risos> os caras falaram, esse cara não vai passar, vamos zoar ele. <risos> <risos> falei, nunca mais eu volto pra sair mas eu sou. Pra... Não dá, eu só faço vergonha essas porra, eu vou embora. Eu acho, eles, ter... eu acho que eles acharam... mano achamos um TNT vamos fazer o Márcio falar nesse pano Sacanagem. Já que não, não temos porra nenhuma <risos> para fazer velho nós temos que ficar vendo quintos negros entrando aqui e tal então eu eu cara e às vezes você faz teste para comercial para você olhar para a câmera e falar assim assine já é tipo isso esse é o teste esse é... não é três o, o, o, o teu a tua gravação é essa. assine já <risos> Precisa fazer um teste. Não, esse cara não, não foi tão bom. Próximo. Aí vem o outro. Assim ele já. Eu falo, gente, não, na boa, não me levar mal. Pô, pega um, um, um cara que já tem um contato já, então faz uma panela entre vocês, pelo amor de Deus. Uns 300 conto. Deixa eu te falar, eu tô com uma parada aí que se a gente gravar isso aqui e postar, vai dar um milhãozinho pra cada um. Ok? É. Chama OnlyFans. E a galera vai, entendeu? Então eu falo, o mundo tende a ficar pornográfico. Eu sempre foi, né? Desde